O Punho Lendário Martin e Erick estão conversando quando Buttons encontram um objeto que parece um braço de ferro Martin então a coloca e ao mesmo tempo que equipa em seu braço Uma luz é disparada, um raio de luz que chama a atenção dos guardas da torre de ferro E agora eles terão que escapar novamente Mas dessa vez será muito mais interessante Saudação internautas, seja bem-vindo Eu me chamo André e você está... No Blitterando Jogos! Hoje vamos continuar com Iron Kid! E sem enrolar, vamos pro jogo! Vai, chuta, chuta, chuta! Isso! Punho Destruidor Meteoro! Destruidor Meteoro! Destruidor Meteoro! Vai, quebra a cara dele. Isso. Cai. Uh. Não esqueça que temos vídeo novo às sextas e aos sábados às 18 horas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E não esqueça que agora teremos vídeo também às quintas-feiras. Portanto, fique ligado. O herdeiro do punho de ferro Os guardas da torre de ferro não se cansam de perseguir nossos heróis Então, pé na tábua ah! Velocidade total à frente E encurralaram os dois E quando a situação ficou feia, o pai de Marte apareceu Quis bancar uma de herói, mas acabou levando a pior. Mas é claro que vocês vão pagar por isso, vamos lá, destrua essa lata velha! Opa! Olé! Isso! De novo chuta, chuta, chuta, e agora transformação. Ah!